Olá, aqui é o Zanon e essa semana eu vou te ensinar a, na prática como fazer metas eficazes para você emagrecer. Eu vou trazer aqui uma aula que eu dei para os meus alunos da Life Forum, onde a gente apresenta toda semana temas diferentes e nessa semana eu ensinei eles a fazer metas eficientes para emagrecer. Segue a aula aí, espero que gostem. Se vale o like, deixa ele aí para mim e compartilha com os, com os amigos que estão precisando. O objetivo é o ponto final, onde você deseja ficar, é, chegar, onde você quer. A meta é o caminho para você chegar até onde deseja. E para ficar mais eficiente, nós escrevemos essas metas, porque você muitas vezes fica só imaginando lá na frente, só o teu objetivo final, e teu cérebro, como eu já expliquei para vocês, ele não foca no futuro, ele não quer saber do futuro. O importante para ele é o, é o momento presente. Então a gente faz um objetivo focando nos momentos, ou, nós fazemos as metas focando nos momentos presentes, no que você tem que fazer hoje, você tem que fazer essa, amanhã, você tem que fazer essa semana, que assim você não se perde é, no, naquela, pensando em algo que nunca vai chegar. Então vamos lá, objetivos e metas. Primeiro caminho para o objetivo, você tem que entender o porquê, você quer fazer isso? Por que você quer chegar lá? o porquê você quer emagrecer no, no nosso caso? E como você vai emagrecer? O que você vai ter que fazer para emagrecer? Através desse como você vai emagrecer é que você vai desenhar as metas. Porém, existe uma maneira de desenhar a meta que ela fica mais objetiva, que ela fica mais clara, que ela fica mais fácil de atingir e mais fácil de realizar. E assim você chegar com maior eficiência no seu objetivo final através disso funciona as meta, meta smart vamos lá meta smart ela é, é só uma forma de inglês smart significa inteligente uma maneira de você passar ela de você é, desenhar ela que ela fica mais fácil de ser alcançada e ser atingido então ela tem um, alguns pequenos algumas pequenas partes que você vai ter que desenhar e fazer primeiro de tudo você vai desenhar a tua meta não ah, eu quero emagrecer. Emagrecer é o seu objetivo, seu ponto final. É, como você vai emagrecer, é você vai desenhar as suas metas. Um exemplo é, vamos começar com o treino lá. Ah, para emagrecer você vai ter que se alimentar de maneira diferente, você vai ter que fazer exercícios físicos e você vai ter que pensar de maneira diferente. vai ter que ter uma mente magra, e você vai ter que ter um grupo de apoio. Pensa nos quatro pilares do, do emagrecimento. Primeiro de tudo, pensando no treino, no exercício. Essa meta tem que ser específica. Ah, então eu vou treinar. Ah, vou treinar, vou fazer exercício simples Não, eu vou fazer, no meu caso, musculação três vezes na semana e vou fazer HIIT duas vezes na semana. Então isso vai ser específico. O que você vai fazer para chegar lá? Ela tem que ser, ela tem que ser mensurável, como eu já adiantei. Ela tem que ser específica. Eu vou fazer HIT e vou fazer musculação. Ela tem que ser mensurável. Eu vou fazer duas vezes por semana o HIT, três vezes por semana musculação. Então você tem que, ser, tem que mensurar, tem que, ter, tem que ter um tamanho. Ela tem que ser alcançável. Não adianta para mim eu falar que eu vou fazer. Eu gostaria, de verdade eu gostaria, de fazer musculação cinco vezes na semana e HIT três vezes na semana. Porém, isso é impossível na minha rotina, impossível no meu dia a dia. Eu sei que não tenho como alcançar isso, não tenho como realizar isso. Então, o essa meu, o meu, o, minha meta tem que ser alcançável. A minha meta alcançável é três vezes musculação, duas vezes glitch. Ela tem que ser relevante, porque não adianta eu querer falar que eu vou fazer alongamento para emagrecer. É só específico, talvez alongamento para você seja. Seja importante, já tenho passado para você decorrente de algum, algum objetivo seu ou de algum problema de saúde seu. Mas eu posso mudar tudo bem, mas isso não vai ser relevante. Então minha meta tem que ser relevante para alcançar. Eu, eu tenho que saber porque eu estou fazendo ela e ela tem que fazer diferença no meu objetivo. E ela tem que ser temporal também. Não adianta eu querer falar que vou fazer ela... Ah, eu vou fazer para o resto da vida. Isso não. Pode ser que você queira fazer ela para o resto da vida. Mas ela tem que ser temporal. Então você pode traçar que você vai fazer durante essa semana 3 e ou sei falar, esse mês eu vou fazer três vezes na minha semana musculação, duas vezes lit. Mês que vem eu paro e realinho essas metas. Mas ela tem que ter um, um, um time-base, tem que ter um, um, um tempo limite, então ela tem que ser temporal, ela tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Não adianta você querer fazer só um, um objetivo, só eu quero emagrecer. Da alimentação, vou botar, vou botar exemplo para vocês de um por um. A alimentação, ela tem que ser específica. Eu vou seguir a, a, a dieta minha proposta, do meu nutricionista, do que vocês estão tá fazendo aqui no live fora. Eu vou fazer a minha dieta proposta. É, ela tem que ser mensurável. Eu vou seguir ela de segunda a sexta-feira, e no sábado e no domingo. Eu vou fazer o café da manhã e o almoço dela, eu vou fazer o café da manhã e o lanche da tarde dela. Você tem que é, mensurar o que você vai alcançar nela. Ela tem que ser alcançável. Não adianta você querer que vai fazer todos os dias 100% se você não não vai alcançar. Então, se esses métodos seja, do jeito que ela seja alcançável, que ela seja relevante para... Por que, que eu estou fazendo isso? Isso interfere no objetivo final e ela tem que ter um tempo limite. Ah, eu vou fazer isso... Durante a semana, semana que vem eu revejo de volta, tudo bem. Quanto mais curta, melhor ela é. Isso, eu gosto de metas curtas. Ah, eu vou fazer isso durante um mês, eu vou fazer isso até o final do life. 4. Cuidado que quando você coloca o tempo limite, você tem que estar pronto para realizar outras metas. Ponto para fazer outras metas. Porém, porque se você não fizer isso lá no final, você pode recair e começar tudo do zero e recuperar todo o seu peso novamente. Quero deixar como tarefa já para vocês é descrevam três metas que vocês vão fazer durante a próxima semana e três metas que vocês vão fazer durante o próximo mês. Espero que tenham gostado. Se gostaram desse estilo de vídeo, é, deixem nos comentários. É, Deixe aí suas metas também nos comentários, que eu vou ajudar você com essas metas aí, falando que tá legal, que não tá legal, que tá certo, que não tá certo. E até a próxima semana. Beijo!